Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Querido Padre Adriano, queridos diáconos, queridos religiosos aqui presentes, queridos irmãos e irmãs, como já foi dito, na alegria nós celebramos hoje o padroeiro desta comunidade, São Benedito, popularmente chamado no Brasil o negro, e, e temos a alegria né, de celebrando esta Eucaristia, comemorando então o dia do nosso padroeiro, de ouvir a palavra de Deus. Não é sempre que nós temos assim esta oportunidade. Na Eucaristia, na celebração da Eucaristia, é um momento... Entre tantos outros, talvez o mais oportuno, ou seja, o mais oportuno. Nos alimentamos na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia do Senhor. Aquele que São Benedito serviu, e serviu com tanto amor e também com tanta simplicidade que impressionava. Nós conhecemos certamente um pouquinho a história desse santo italiano de origem africana, e que na simplicidade amava a Cristo, amava a igreja, amava a todos e de modo particular os pobres. Conta-se na biografia de São Benedito que a simplicidade, a sua simplicidade, e a sua dedicação à caridade né, foi o que o tornou santo. O que o tornou santo. O que fez com que muitos se impressionasse, sobretudo dentro da sua comunidade religiosa, né, com as suas atitudes. Benedito, o negro, sempre pronto para servir. Conta-se que no convento Aonde ele passou a residir né, Ainda jovem né, Passou a residir E cuidava da dispensa Cuidava da cozinha E os pobres vinham né, Pedir no convento Como ainda hoje né, Na porta do convento, da igreja E São Benedito não, não negava Não negava Ele abria como se diz o celeiro, servia, dava o que era possível, o que era necessário, né? e sem, sem perceber, né? de repente, a dispensa estava novamente abastecida. abastecida né? Conta-se também que na sua vivência né? da palavra de Deus, impressionava e chamava a atenção de muitos, o, o quanto né, ele ficava quase que em êxtase, né, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando dessa palavra, e ao mesmo tempo, né, é, refletindo isso na sua vida, nas suas ações, nas suas atitudes, no seu modo de viver, né, que chamava atenção dos de fora, mas sobretudo dos de dentro do convento. E quando então né, acendeu apóstolos, cargos, digamos, importantes dentro da sua comunidade religiosa, ele serviu com tanta simplicidade que se distinguia de todos. E quando expirou esse tempo de serviço, né, ele foi reconduzido, agora, o que vai fazer um superior, um homem né, que ascendeu um dos postos mais altos dentro da comunidade religiosa? Benedito simplesmente voltou para a cozinha de onde ele tinha saído, como se nunca tivesse servido em outro patamar. É Difícil, é difícil compreender isso. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, de modo particular, a primeira leitura do livro de Jonas, nos fala da conversão. Nos fala da conversão. Jonas foi designado por Deus, foi chamado por Deus para cumprir uma missão. Para anunciar aos ninivitas que deviam se converter. E Jonas foi. Foi depois de muito custo. Né? É aquele povo, é um povo de cabeça dura, é um povo ingrato, é isso, aquilo, aquilo, outro. Um mundaréu de julgamentos. E eu não vou. E né? E fugiu. Conta-se a história que Jonas fugiu. Pegou um navio, comprou um bilhete, pegou um navio e ia para um outro lugar. Nós conhecemos bem a história. né? Quando, então, o mar ficou revolto, até que atiraram Jonas. Ele mesmo disse, me joga no mar e o mar vai ficar tranquilo. Né? Fizeram isso. Jogaram Jonas na água né? e o mar voltou à calmaria que Deus então ordenou um peixe que viesse e engolisse Jonas e depois de três dias né, o devolveu na areia da praia e Deus chamou Jonas de novo olha, você tem uma missão para cumprir e aí ele foi para a cidade de Nínive e chegou lá né, a cidade que teria que ocupar três dias para percorrer ele fez um dia e naquele dia o anúncio já chegou aos ouvidos da autoridade, como nós ouvimos, e que baixou um decreto. Todos, todos têm que fazer penitência. Homens e animais, todos. E fizeram penitência. Fizeram penitência. E Deus viu aquela, aquela cidade inteira se penitenciando, pedindo perdão, pronta para, para mudar de vida. Para mudar de vida. E Deus perdoou aquela cidade que ia ser destruída. Jonas não ficou contente com isso. Jonas não ficou contente. Queridos irmãos e irmãs, diante da palavra de Deus, nós não devemos fazer julgamentos. Não cabe a nós fazer julgamentos, sobretudo quando diz respeito aos irmãos e irmãs. Em especial, aqueles que mais pecam. Deus é misericordioso. Em outras palavras, Deus age com amor. Não, e nós não. Nós muitas vezes agimos com vingança, com ódio, com raiva, com tudo aquilo que nós somos. né Pecadores. Deus perdoa. Deus perdoa porque ama. Deus perdoa porque ama. E a bússola que nós temos, de modo particular, para seguir, ou seja, para realizar, fazer a vontade de Deus na nossa vida, são as Escrituras, a Palavra de Deus. Jesus é essa Palavra encarnada, essa Palavra que adentrou a casa de Marta, Maria e Lázaro. Maria e Lázaro. Como nós ouvimos, né? Marta recebeu bem o Senhor. Certamente não foi a primeira vez que Jesus foi àquela casa para, para lhe estar, para descansar. Marta recebeu muito bem. Mas Maria foi aquela que se colocou prontamente para ouvir o Senhor. Para ouvir o Senhor. E Marta então preocupada, queixa. Senhor, olha, não te importas que a minha irmã fique aí sentada, perdendo tempo, enquanto eu estou aqui apavorada com os afazeres, né? Nós também muitas vezes ficamos agoniados, apavorados com os nossos afazeres, sobretudo as donas de casa. Né? O tempo está passando e tem que fazer as coisas, o marido vai chegar, o filho vai chegar, vai dar a hora e assim por diante, né? e a gente fica aborrecido, aborrecido. Né? Nada disso é importante, queridos irmãos e irmãs. Né? Há algo... Mais importante do que isso. Há algo essencial. E as leituras de hoje, de modo particular, o evangelho que nós acabamos de ouvir, nos diz. Escutar o Senhor é primordial. Dar ouvido às palavras do Senhor é primordial. E nos diz aqui Lucas, Maria escolheu essa parte que não lhe foi tirada. Isso saiu da boca do, da boca do próprio Jesus. Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas. Andas muito agitada, muito agitada. Né? Porém, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta parte não lhe será tirada. Maria escolheu se colocar aos pés do Senhor e escutar a Sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, a vida de São Benedito, a vida de tantos santos e santas e tantos né, homens e mulheres nos testemunham isso. Pessoas que, de fato, né, se colocaram à escuta atenta da palavra do Senhor. Se fôssemos avaliar, como alguns costumam dizer, olha, os conventos, os seminários né, e assim por diante, os mosteiros... Está cheio de homens e mulheres que não fazem nada. Será que não fazem mesmo? A palavra de Deus hoje nos relata né, que uma das melhores, ou seja, a melhor parte é se colocar à escuta da palavra de Deus. À escuta da palavra de Deus. Para isso é necessário conversão. É necessário conversão. A cidade inteira de Nínive, Soube se converter, parou, parou, parou. Nós agora vivemos essa experiência, tivemos que parar, né? dias, meses, praticamente um ano, devido à pandemia, né? uma forçada, força, forçosamente, tivemos que parar. Né? Não morremos, muita gente perdeu a vida, lamentavelmente, devido a essa, esse mal, essa doença. Mas é preciso, queridos irmãos e irmãs, discernimento, discernimento. Diz a biografia de São Benedito, que ainda jovem, ele discerniu. Seguir o Senhor. Vendeu-se e desfez tudo dos seus bens e se colocou a serviço da palavra de Deus. De tal modo que influencia até hoje né, povos e povos, nações e nações... Muita gente ainda hoje é influenciada pelo testemunho, pela vida de São Benedito. Às vezes, nós ou até mesmo outros, não que não tenhamos que trabalhar, mas muitas vezes nos matamos de trabalhar e nada rende. Às vezes, por nada, diz o Senhor, por nada. É preciso, queridos irmãos e irmãs, discernimento. E isso nós encontramos quando de fato nos colocamos com o coração aberto para acolher Jesus, para acolher o Senhor. Quando nos colocamos aos seus pés para ouvir a sua palavra, o que Deus quer de mim? O que o Senhor pede a mim, a minha pessoa? para que eu viva, para que, de fato, eu testemunhe nos dias de hoje. É necessário essa parada. É necessário essa escuta atenta. E hoje nós devemos, então, pedir pela intercessão de São Benedito, o Negro, que nos ajude. Nos ajude, sobretudo, como nos disse a oração, como diz a oração inicial, né? aprender a viver, em primeiro lugar, como filhos e filhas de Deus, pelo batismo que nós recebemos. Em segundo lugar, a viver como irmãos e irmãs, sem julgamentos, sem preconceitos, sem rancores e assim por diante. A palavra de Deus nos pede conversão das nossas atitudes, nos pede conversão do nosso modo de agir, e de agir sobretudo em relação ao próximo. Peçamos, pois, queridos irmãos e irmãs, que São Benedito interceda por cada um, por cada uma de nós. Para que a cada dia mais possamos, fazendo ou não penitência, mas sobretudo nos penitenciando. Quantas vezes né, a palavra de Deus entra no meu ouvido de um lado e sai do outro sem provocar sentimento nenhum. Sem provocar mudança nenhuma. Sem provocar reflexão nenhuma. Porque ando muito agitado. É preciso, como Maria, parar. Parar. Para que essa palavra caia no meu coração. E possa produzir frutos. Como produziu na cidade de Nínive, Frutos de conversão. Que a palavra de Deus, o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados.